Fala aí pessoal, beleza? Alexandre Tavares aqui. É... Vou mostrar nesse vídeo para vocês como você faz para ativar a máquina de R$ reais, tá? É... Eu tô com um lucro aí de R$ 118,50, tô com ganhos diários de R$ reais e eu vou aumentar esse ganho diário para mais R$ 50,00 na minha conta. Então, eu tô com um saldo total de R$ 1.032, né, contando com os bônus que eu recebi, com tudo mais. Eu vou vir aqui em Arrendamento... E eu vou selecionar a máquina de R$ reais que é o valor que eu tenho lá de saldo. Vou clicar aqui em selecionar, ativar, e a minha alocação foi feita com sucesso. Então agora eu tenho ganhos diários de R$ reais, beleza? Aí é só eu vir aqui para sacar, né? Vir aqui na minha máquina onde eu transferi agora R$ reais, transferi meu saldo e a transferência foi realizada. Então meu lucro agora é de 168 ,50 reais. Então aproveita, a plataforma está pagando direitinho. Ela está é, tendo algumas atualizações no sistema dela, mas está pagando normal. E daqui a pouquinho eu vou fazer o saque dessa, desse valor que eu, que, eu, que eu consegui de lucro. Né? Deixa eu ver aqui. Ó. Eu tenho um limite de saque de 51,50. Vou tentar sacar ela aqui. 51 reais. Retirar. Vou colocar minha senha. Confirmo e o meu saque foi realizado. Beleza? Então daqui a pouquinho eu mostro para vocês no, o comprovante de pagamento na minha conta desse saque. Eu vou vir aqui agora em registro de histórico para você ver. Eu fiz um único depósito de 50 reais e já tive três saques na, na, na plataforma. Um de 82, um de 35 e o próximo agora é de 51, que vai compensar só amanhã, porque já passou do horário de, de saque então eu fiz três retiradas com um único depósito de 50 reais e tá aqui acabou de cair o pagamento demorou menos de, de 30 minutos chegou muito rápido então já compensou aí aquele saque que eu fiz de 50 reais e descontou aí né, claro a taxa né, de, de transação aí deu 48 71 show de bola então se você ainda não é cadastrado na, na Powerpix tá perdendo tempo tá perdendo dinheiro aproveita clique no link da descrição e vem fazer parte dessa plataforma aí que está pagando em Pix para uma galera aproveita beleza se você gostou desse vídeo deixe seu comentário curta se inscreva no canal que qualquer novidade sobre o PowerPix eu estarei postando aqui valeu